Eu queria que você explanasse um pouco para essa galera que está assistindo a gente, tá? O que é o, o, o v Vmix? Por que que eu teria que ter o Vmix? Bom, o Vmix, por que o Vmix e não outros? Eu acho que assim, tem muito é, tem sistemas maravilhosos no mercado. é entregam bastante, mas o VMIX eu tive uma liberdade com ele de fazer o que eu precisei. Então, simplesmente por isso. Porque toda situação em que eu fui colocado, o que eu mesmo criei, ou que o cliente pediu e os caras pedem umas maluquices, tem hora que você tem que se virar nos 30. Todas essas situações eu consegui entregar com, com o VMIX. Então, por isso, eu acho que se fosse falar o porquê em uma palavra, seria liberdade que eu consigo fazer o que eu preciso nele e e consigo entregar o que o cliente pede então andré mostra um pouco da cara do vmx se é que eu posso dizer assim mostra um pouco dessa solução desse software para o vmx da galera que não conhece vamos lá para quem não conhece então então tá aqui a carinha dele Vou jogar na tela aqui o, o nosso vmx certo ele é parecido com um switcher de vídeo vamos dizer assim a, a, o jeitão dele que tem aqui. O, o preview do outro lado tem o pgm o preview você coloca o que vai que você está preparando para ir ao ar e o pgm que aqui no caso eles chamam de output que é o, o, o que está efetivamente no ar certo aqui no meio são as transições aqui é para você abrir um novo é, criar um novo projeto abrir um projeto existente salvar o que você tá fazendo e abrir o último projeto que foi fechado aqui Nesse campo aqui, estão o que, que no VMIX é chamado de input, que são as fontes, tudo que você colocar vem para cá. E aqui ao lado, o mixer de áudio, que tudo que você colocar aqui, o que tiver áudio vem para cá e tem os masters aqui, certo? Então assim, só para apresentar ele para vocês, vamos abrir um projetinho aqui bem básico, certo? Uma vinhetinha, uma câmera, um VT, enfim. Aqui você vai adicionar cada input. Então você clica aqui, tem várias, vários tipos de, de fonte que você pode colocar. No caso aqui eu vou colocar um vídeo que vai ser uma vinheta, ela já está até aqui, mas eu vou, vou do começo aqui para vocês, vou no Browse, guardar um pouquinho, aí vamos lá, vou, vou pegar uma, uma aqui que eu separei já, que é a vinheta do Sigma Talks, certo? Então aqui é uma fonte de vídeo. Agora, pô, mas eu preciso de uma câmera na live. Vamos lá, colocar uma câmera. Eu venho aqui, eu tenho como colocar uma câmera também. No caso, está passando por um switcher de vídeo. Que switcher que tá... é esse aí, André? Fala para a galera que é, é, a, é esse aí. É a Aten Mini da, da Blackmagic. Olha que, lidera, for, olha que, olha que lideração como... bacana. O, o André, ele está usando, ele tá usando um, um, um simples switcher, que é o, o, a, a Aten Mini, conversando com o VMIX. Olha que legal é, é, essa interação, então é, é bem bacana o que esse software pode oferecer, né André? Exatamente. Aí ele está aqui para mim com o Blackmagic Design, e eu coloquei ele aqui já está uma câmera imputada, que é a nossa câmera 2 aí, quem está vendo aí, beleza? E vou colocar ele maiorzinho aqui, certo? E aqui vou colocar um vídeo para rodar um VT. E vamos parando por aqui, né? Cadê um, um videozinho lá na... Na minha pastinha que eu separei, um vídeo demo aqui. Então, como que é mais ou menos a dinâmica dele? Está aqui no, no, no preview, tem uma vinhetinha aqui rodando. Eu vou, vou colocar lá no ar, vou rodar ela. Terminou a vinheta, eu escolho uma das transições aqui e jogo no ar. Enfim, é basicamente isso. Ah, vai rodar um VT, o apresentador chamou um vídeo tal. Você joga ele no ar e ele já... Já dá o play sozinho, isso daí se configura Legal. Mas enfim, só para vocês terem uma visão geral E como eu disse aqui, ó, tudo que tem vídeo, no caso, esses, é, tudo que tem áudio Vem aqui para o pro, pro nosso mixer de áudio Então você tem controle do áudio de todo mundo separado Bem básico, bem, bem por cima, esse é o VMIX Eu consigo gravar o PGM para entregar para o cliente o corte, ou também facilitar isso para a edição, eu consigo gravar o PGM e a câmera 1, 2, 3 em canais diferentes? Consegue sim, se você consegue. Que legal. No VMIX, é, se puder jogar ele aqui um pouquinho na tela, Marcão, para a gente mostrar aqui, aqui embaixo eu não falei ainda sobre tudo, mas tem aqui a parte de gravação, certo? Aqui dentro da parte de gravação você já consegue gravar dois sinais. Então aqui você vai, o primeiro é o padrão, certo? Aqui, o, o, qual o sinal que você quer? Aqui tem só os outputs. E você consegue, por exemplo, se eu quiser gravar um PGM limpo, sem GC, para quem não sabe o que é um PGM limpo, deixa eu tirar da minha cara aqui para mostrar. É, eu consigo também, é só pegar um segundo output e desabilitar todos os overlays desse segundo output. Então aqui eu já consigo dois. Sem, sem falar que eu posso gravar também o mesmo sinal de vídeo, mas, por exemplo, gravar dois idiomas de áudio separado. Aqui eu gravo o master em português e aqui eu gravo o traduzido em, em outro bus de áudio que é similar aos auxiliares de uma mesa. Então, aqui você já grava dois sinais. E aqui o VMIX tem isso daqui que eu acho sensacional, que é o multicorder. Então, aqui você grava múltiplos sinais. Aqui você seleciona... Nesse caso aqui, é, quais são, qua, quais outputs aqui você quer gravar também e também o um input que você está usando. Que eu posso usar, por exemplo, a Blackmagic, aqui que é a minha câmera. No caso, você quer gravar a sua câmera, todas as câmeras vão aparecer aqui. Todas elas vão estar vão tá aqui, todos os inputs vão aparecer e os outputs também. Aqui, no caso, não, esses não aparecem porque são vídeos, né, são arquivos de vídeo. Então, não tem por que você gravar, mas... É, fontes de câmera ou algum sinal externo, ele vai aparecer aqui para você. Então você consegue sim gravar as câmeras independentes, você consegue, é, como eu falei, a parte lá de, de gravar um PGM limpo, quem trabalha na área sabe que muitas vezes você precisa disso para passar por uma edição, é só você escolher um, um output diferente aqui, certo? E aqui você configurar ele, eu estou aqui em settings, e você configurar ele para ele não não apareceu os overlays então aqui aqui eu, eu no output 2 por exemplo eu, eu quero que seja o pgm mas eu posso escolher qualquer fonte que esteja no meu projeto e aqui eu posso desabilitar o overlay que eu quiser ou posso desabilitar todos de uma vez então uhum. enfim eu consigo fazer tudo isso no vermix que é mais uma, uma coisa que eu precisei já e eu e eu e ele me entregou então mais um motivo, mais um ponto para o Vmix. O que você pode falar para a galera que trabalha e precisa do cenário virtual? Nos inputs tem também Virtual Set. Aqui no caso eu vou pegar um pronto, certo? Um, vou pegar um de bancada aqui, por exemplo. Aí eu vou, por exemplo, inserir essa, essa minha câmera aqui que vocês estão vendo aqui. Color Key. E eu consigo fazer um recorte de chroma aqui nele, certo? Então eu já selecionei a cor que eu quero recortar. E vou, aqui eu habilito o chroma key filter e dou aquele ajuste fino aqui, certo? Vamos lá. Aqui, voltando para o nosso cenário virtual, no caso eu só vou usar o, o, a câmera do apresentador, eu consigo colocar aqui no talent A ah, e eu coloco essa minha câmera que eu acabei de, de recortar. e então, vamos lá, nosso cenário virtual. É, isso é o que o Vmix dá de template, tá? Você pode criar um cenário virtual aí em 3D e tal. E pode e, inserir no, no, a, no inserir. a minha pergunta é como resolver o problema de realimentação do áudio em lives com o Vmix Call. Ele subtrai sozinho, então você não vai ter esse problema de realimentação de áudio, a não ser que você esteja é, inserindo algo de fora no Vmix Call. Não vai ter esse problema. Você pode mandar PGM, você pode mandar com o áudio completo, que ele mesmo já faz essa subtração de áudio, certo? Se você está falando de Zoom, Meet, enfim, é, esses programas de reunião, você realmente tem esse problema, por quê? Porque você pensa, a pessoa fala, o Zoom, vamos chamar essa pessoa de Zoom, o Zoom fala, chega no Vmix, quem está no Vmix... Estou aqui no estúdio, meu microfone tem que ir para essa pessoa. Só que se eu mandar o meu PGM, a minha, minha saída master, para essa pessoa, eu, eu, o que, que vai me acontecer? Eu vou estar tá mandando junto, porque eu preciso do áudio do Zoom na gravação. Então eu vou mandar junto o Zoom para o Zoom. Então o Zoom falou e ele mesmo recebeu na mesma hora, e como ele recebeu, ele mandou de volta e dá aquela realimentação maluca para resolver. Você tem aqui, vamos, vamos aqui para a tela do Vmix. Ele tem ele tem buses de áudio, ele tem até ele tem do A ao G. Do A ao G, você só precisa habilitá-los aqui. No caso, ele está usando algum hardware para fazer a saída por, por esse bus, mas você pode simplesmente clicar em Enable, certo? E você já habilitou o bus. Então, eu vou colocar aqui como o, o bus A, eu vou... Vamos dizer que esse seria o, o retorno. É, então, esse, vamos falar que a gente vai mandar esse buzzar, que seria um, como se fosse na mesa de áudio um auxiliar. É, eu mando esse A, então eu vou habilitar. Porém, um dos inconvenientes, nem tudo são flores, você não consegue fazer isso durante a live, por quê? Vocês vão ver agora, ele vai reiniciar o programa, certo? Tudo que eu mexo em saída, ele fala, vamos restartar isso. Então, durante a live, uhum. não façam isso. Aí tá aqui, o Buzz A já estava habilitado aqui para mim, eu estou com ele aqui. O que, que eu faço? Eu, eu preciso, e eu tenho aqui os, os, o, o mixer de áudio. Aqui eu, eu imputei eu o zoom aqui, certo? Posso ter trazido ele via NDI ou via qualquer outra coisa. Eu mando tudo para o Buzz A, a vinheta eu mando para o Buzz A. O, v, o VT eu mando. A minha câmera, que no caso está captando o microfone da câmera lá, eu mando para o bazar, mas vamos supor que esse cara aqui, esse último, é o Zoom. Eu não habilito ele no Bazar. Certo? Então eu, eu, eu subtraí esse áudio no que eu estou mandando para eles. Então lá no Zoom, você vai como, como o Zoom que você está mandando o retorno. Como microfone, dispositivo de microfone, você pega ou um cabo de áudio virtual e instala na máquina, ou algum dispositivo tipo NDI, Tools, e, e instala na, que está instalado na sua máquina e coloca a parte de áudio dele para ser esse bus A do VMix. Então vai tudo menos o Zoom para o Zoom. Então essa realimentação não vai acontecer. Até a próxima. Valeu!